Olá, meus queridos, graça e paz. Então, iniciamos, adentramos de uma semana profética, uma semana em que nós desejamos acessar um ambiente chamado o ambiente da festa dos tabernáculos. Uma festa um tanto já conhecida por parte de alguns irmãos, outros ainda não ouviram falar sobre essa festa ou muitas das vezes não têm esse entendimento. Então eu vou ocupar de 5 minutinhos a sua atenção diária para que a gente possa biblicar, testificar então da onde que surgiu essa festa, qual é a fundação dela, qual é a importância dela, por que que nós então é, iniciamos essa semana... Adentramos esse ambiente chamado ambiente profético, festa dos tabernáculos, ou também conhecida como a festa da colheita. Então, fique aqui comigo, eu tenho certeza que muito Deus ministrará em nossos corações. <risos> Antes de nós falarmos um pouquinho daquilo que a Bíblia fala em relação à Festa dos Tabernáculos, eu gostaria de reforçar aqui como que nós andaremos durante essa semana e no final de semana que é então a nossa Festa dos Tabernáculos. Infelizmente a gente está saindo de um cenário aí pós-pandemia, é, estamos também em um tempo de dezembro, onde os nossos professores, aonde os nossos comerciantes estão sobrecarregados com os seus trabalhos, então nós decidimos como liderança ajustar, diminuir os dias desta festa. Ela vai iniciar agora sexta-feira, dia 10, às 20 horas em nossa igreja, em um tempo de clamor, em um tempo de adoração, no sábado, dia 11... Às 19h30 nós teremos uma noite de apresentações Onde as nossas redes de homens, mulheres, jovens, ministério infantil, ministério de dança Estarão adorando ao Senhor através com as suas apresentações. No domingo, às 19h30, é o nosso culto profético, onde nós seremos convidados a levar aquilo que a gente viveu durante o ano e aquilo que nós desejamos viver para o próximo ano, no ano de 2022. Também às 14 horas desse mesmo domingo, dia 12, haverá o nosso batismo nas águas, às 14 horas. Logo, logo, a gente vai estar anunciando aonde será esse batismo. E não somente falando nisso no final de semana, mas durante a semana, agora, terça-feira, vai ter o ensaio da rede de homens em nossa igreja. Na quarta-feira será a rede das mulheres que estarão ensaiando. Na quinta-feira, os nossos jovens da Rede de Jovens estarão ensaiando. Então, fique atento em nossos grupos. Se você Ainda deseja participar dessas apresentações, nos procure. A gente vai estar orientando para que você possa fazer parte desse tempo precioso. E sem falar nas nossas torres de orações que estão acontecendo é, em nossas casas, nas nossas vidas. Aí Uma boa mobilização de irmãos que estão orando, que estão intercedendo durante a semana em suas casas por esse tempo. E agora eu quis te fazer uma pergunta, você gostaria de fazer parte desse sobrenatural do Senhor ou gostaria apenas de ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida de outros irmãos? Eu gostaria de deixar um texto para a gente refletir que está no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, onde a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus... Pôs-se de pé e clamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Você deseja ir para a presença do Senhor? Você deseja buscar aquilo que a Escritura, aquilo que a Palavra de Deus tem em relação para a sua vida? Então eu tenho certeza, amados, que rios de águas vivas fluirão através da sua vida. Por isso, amados, gere no seu coração, gere uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias. Ore, vigia, interceda, você que ora, ore mais, você que jejua, jejue mais, você que precisa ainda acertar aqueles detalhes para que você possa estar nesses dias, acerte esses detalhes, mas não deixe, amados, que esse tempo passe despercebido aos teus olhos, porque a partir disso nós começamos a viver aquilo que os céus têm, para derramar sobre as nossas vidas. Então amanhã, no próximo vídeo, eu vou estar citando mais algumas referências da importância da festa dos tabernáculos. Mas desejar e entenda que os céus estão abertos para aqueles que têm sede e fome do Senhor. Que você possa ser essa pessoa. Então gera no seu coração de estar conosco nesses próximos dias, nessa semana. E eu tenho certeza que você viverá um tempo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe, fica com Deus em nome de Jesus.